olá meus amores voltei com mais recentinha bem gostoso para você hoje nós vamos fazer molho quiabo com carne de boi é bem diferente bem gostoso todas vai consigo junto gente mas às vezes as pessoas vão comer quiabo coisa barba eu sei disso mas fica daqui e vai acompanhar aí muitas outras coisas. Vou fazer no Fala Bola lá, gente. Esse vídeo é muito importante. Assistir até final. Bora bola lá, gente. Então cortar seu na tamanho que você quer é opcional, hein? Eu meu já lavei, higienizei também. E, agora a bola lá para, para temperar, a carne Primeiramente, meu tempero gente já tem tudo, não precisa colocar muitas coisas para dar um cheiro. É meu um tempero caseiro gente, ele já tem tudo, tudo, tudo. Tem alho, alho, alho polo. Pimentão, então verde de ele tem tudo. Não precisa colocar muitas coisas, mas só vou colocar um pouquinho de molho de tomate para quiabo. O quiabo não fica verde, só por isso eu vou colocar o molho, molho de tomate e tomate também. Mas depois ele vai ficar gostoso, mas é, é bem opcional. Op opcional se você quer colocar gravo, mas sabe, na comida aí não pode faltar gravo. A gravura é opcional, gente, para colocar. Lembrei, gente, colocar molho de tomate, para ele não ficar verde, ele vai ficar bem bonitinho. É esse maneira que eu tempero a carne. A cada ingrediente, e, e mexe bem, mexe. Mas o leu é opcional. O leu é opcional, porque e, A carne tem muito gordo, muito gordo. E tem que disso também é, se você quer perder lá no fogão com o leu fritou com seu computador seu ajeitou sem problema tá vendo como ele fica bonitinho bem bonitinho gente é muito bom muito gostoso vou experimentar um pouquinho de água também como, como já falei um pouquinho de água para a ferver depois ele atacou até ele, ele frito, vou colocar um pouco de água de novo e vou colocar o quiabo. Vou deixar ele tampar, daqui a pouco eu vou voltar para mostrar como ele fica. A gente tá vendo? Ah. <risos> Ui, sabe o que vai acontecer, gente? Deixa eu fechar o aqui. É sabor tempero, bravo, pimenta. Gostou toda sempre, a carne? Hum? Quando, a, quando a carne frito é outra coisa. Quando ele, ele, ele, quando ele fica frito, na panela, é outra coisa. O gosto, gosto que vai ficar no meu diabo, a gente vai sair nessa parte. É muito importante. Até a água seca. Entendeu? Até a água seca. Mas você precisa cuidar do cuidado, gente para a não queimar, entendeu? Então, vou esquemar o quiabo. Lembrei, é nessa parte, é nessa parte o quiabo vai ter gosto. Cada etapa, gente, é muito importante. É muito importante. Vou colocar um pouquinho de água para o quiabo ferver, para ele não ficar cru gente. Colocar um pouquinho de água, não precisa colocar muito água, depois, tampar, tampar gente, você vai ver o que que vai acontecer. Olha aí gente, quase pronto, é, mas estou esperando ele frito, bem frito, até a água seca é, para ele dar um cheiro, depois vai esquentar um pouquinho de água. Olha como ele fica, gente, soltinho, delicioso, gente. E para você estar tá servindo aí no seu dia a dia. É ótimo o acompanhamento do né, seu almoço. Olha que deliciar, gente. Agora um pouquinho de água para terminar. Hein? E, e vou deixar ele ferver 4 a 5 minutos depois para terminar, gente. E aí? pronto gente o vídeo de hoje foi essa gente molhou quiabo com carne de boi se você gostou do vídeo gente não não esquecer deixar seu like você que não é inscrito se inscreva-se pelo seu canal e ativar o sininho para você tá recebendo os avisos dos minhas receitas também gente deixar seu comentário compartilhar com seus amigos. Fica com Deus, tchau, até o próximo vídeo.